Olá! Para registrar a Ordem de Compra, você vem no campo Ordem de Compra e faz a alteração que desejar. Porém, antes de clicar em Save, você deve preencher todos os outros campos. Bom, é isso e obrigado!